Salve so, pessoal, mais um The aqui na Austrália com a Twizy começando pra vocês. Hoje eu vim falar um negócio muito rápido pra vocês sobre os cursos TAFE e sobre como funciona essa parte de cursos técnicos aqui na Austrália. Uh, é uma novidade super bacana que a Twizy tá trazendo pra vocês e eu tô muito contente de poder dar esse recado pra vocês também. Então se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Então, basicamente, uh, é uma notícia que eu queria trazer para vocês em primeira mão. tô aqui no escritório hoje gravando rapidinho. Eu vou fazer um vídeo mais uh, completo sobre como funcionam cada curso, cada um dos cursos, etc. Porque são cursos extensos e eles têm mais de 120 cursos no tem? Então, é uma coisa que eu preciso de um tempo a mais para poder explicar para vocês. Uh, porque vai me tomar um tempo bastante para gravar esse vídeo. Mas, basicamente. Como que funciona? Ah, eu vou falar um pouquinho antes de eu falar do TAFE, eu vou falar um pouquinho sobre o processo imigratório e do porquê que a gente está tendo esse esforço todo agora de poder oferecer o TAFE para vocês aqui em Brisbane. É justamente linkado com o processo migratório e com o processo agora que a imigração está fazendo de aprovação de vistos. Por quê? A, a imigração basicamente quer saber se você é um estudante genuíno, então quanto mais você mostrar para imigração que você está vindo para fazer um curso de inglês, está vindo para fazer uma especialização, que você tem realmente vontade de ser um estudante genuíno, mais chances de aprovação o seu visto vai ter. E o TAFE, como ele é um órgão do governo, assim como o Senac e o Senai para gente no Brasil com certeza é mais fácil a aplicação de visto e aprovação, mesmo porque o governo não vai virar e falar assim, ah, eu não quero aprovar você, né? Imagina, né? A gente não quer o seu dinheiro. Então, basicamente, o TAFE é, tem uma opção muito mais fácil aí, de aprovação de visto do que a, outros cursos profissionalizantes, que são diferentes, tá? Eu não estou desmerecendo os cursos profissionalizantes e nem falando que eles, não são, é, que eles são perigosos para sua aprovação de visto de maneira alguma. Todos os cursos que você faz um planejamento com eles, as aprovações de visto, elas são muito mais bem vistas e elas vão ser feitas de uma maneira muito mais rápida e fácil, tá? Mas vamos falar um pouquinho do TAFE. Uh, como que funciona? O TAFE oferece cursos técnicos, né? Então, eu até peguei uma, até peguei uma listinha aqui de cursos para poder mostrar para vocês. Eles deram pra gente esse, esse brochure do TAFE Queensland. Lembrando que a gente tá trabalhando só com o TAFE de Queensland, por enquanto. Então, não tem ainda em South Wales, né? Sydney não tem a Vitória não tem em Melbourne. Então, por enquanto, é só o TAFE de Queensland. Mas pra quem tá querendo vir pra cá, tem cursos em várias cidades de Queensland, não só em Brisbane. Então, a gente tem Townsville Townsville, uh, Toomba, tem em Gold Coast, tem em East Coast. Então, a gente tem cursos... Uh, em várias cidades da, a, do estado de Queensland, então eu, eu resolvi só separar alguns para vocês, na verdade, que eu acho que são dos mais interessantes, na minha opinião, que abrange bastante área, então eles têm diploma de Accounting, eles têm diploma de Business, eles têm li, uh, diploma de Leadership and Management, para quem quer trabalhar com construção, tem muita gente que quer trabalhar uh, na área de construção, que é engenheiro ou alguma coisa assim, eles têm diploma de Building Design. Uh, tem bastante coisa de cabinet making, carpentry, joinery. Então, eles vão ter vários cursos bacanas para quem trabalhar na área de construção aqui também. E também eu vejo que tem bastante gente falando justamente é, da parte de childhood também, né? De trabalhar com crianças. Uh, então, aqueles também vão ter o diploma de early childhood, tem certificado 3 de early childhood. Então, para você que pensa em trabalhar com crianças aqui também, que inclusive está na lista só uh, até o dia de hoje, né? O dia, dia 21 de abril de 2017. Pode ser que mudem isso, mas até o dia de hoje, a Air Childhood para trabalhar com criança ainda está na lista só de imigração. Então, vale a pena para você que está procurando alguma coisa nessa área. E também, obviamente, eles têm os cursos de inglês, é, que não ficam também absurdamente caros. Ah, para você que quer saber mais sobre os cursos de inglês, você, você, você pode mandar um e-mail para a gente aqui no info arroba e a gente marca aquela consulta aqui no Skype para poder falar um pouco mais sobre os custos de curso de inglês no TAFE. É legal que você pode fazer um planejamento de inglês já com um curso técnico, que vai te dar aí um ano, dois anos de visto. E uh, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde também. Uh, outras coisas legais é a parte de engenharia. Então, na parte de engenharia, eles têm uma lista extensíssima na parte de engenharia. Eu vou deixar um link desses cursos para vocês darem uma olhada aí embaixo do que... que do que, de todos os cursos, sempre tem dos cursos para International Students, mas alguns que eu acho que Uh, são interessantes justamente esse de engenharia Eles são certificados 4 Engineering uh, Mechanical Trade Engineering Fabrication Trade Então tem bastante coisa legal Pra área de engenharia também Então engenheiros aí Já mandem e-mail aqui Que a gente bate um papo E também Várias áreas da área de saúde Na área de saúde Inclusive é o que eles mais têm cara Eles têm duas páginas De cursos Na área de saúde E que é Muito, muito, muito bacana A gente foi visitar O... o Uh, o centro do TAFE é aqui em South Bank, em Brisbane, uh, para quem quer fazer curso de dentista, por exemplo, eles têm a, as cadeiras de dentista mesmo, tem quase 10 cadeiras de dentista, então parece que está no escritório mesmo, no, no, no consultório mesmo. Então, uh, o campus em si é bem bacana. A Aline, que é a nossa consultora, ficou extremamente contente e feliz, inclusive não, oi é aqui, ali. Vou apresentar para vocês a Aline, a nossa nova consultora. Eu vou falar depois um vídeo melhor sobre ela, mas vou só, um, só para dar um oi. Olá Aline. Olá, prazer. Quem é você? Fale um pouco de você. Sou a Aline, nova consultora da TV. Se vocês quiserem aqui, cotar, entender um pouquinho mais sobre a Austrália, vem falar comigo. <risos> e aí, você ficou entusiasmada com o campo do Teve. Ai, tô apaixonada. Apaixonada. Impressionante estrutura, tudo, tudo vale muito a pena. <risos> Total. Quero muito ser aluna TAFE em breve. Quem <risos> sabe a gente não faz um presente pra você eu também. Eu acho, eu né? acho. <risos> sonho, nossa. Apaixonada. Então apaixonado. Pra, pra vocês que querem fazer um campus bacana, o campus uh -huh. South Bank do TAFE é, é sensacional. É para estar numa faculdade americana, assim, sabe? Então é, é muito bacana. Ah, então só continuando, eles têm bastante também pra área de hairdressing e beauty. Então você que quer trabalhar com, com beleza, moda, e etc. Eles têm bastante curso. Tem bastante curso de artes visuais também para quem quer fazer, quer, quer fazer curso de games também uh, tem curso para para fazer edição de videogames uh, artes visuais artes cênicas tem uma porrada de curso bacana e também uma lista enorme de cursos para hospitality então você quer vir aqui aprender a ser chefe gerente de restaurante manager etc tem uma lista enorme de cursos para vocês aproveitarem nessa parte tem a parte de it também a parte de quem quer ser mecânico automotivo sports and fitness A, a gente vai ter também A parte de senior schooling a, Enfim, então como vocês podem ver Eu vou deixar para vocês a lista de, de cursos para vocês darem uma olhadinha Mas tem muito, muito, muito curso bacana Pra quem quer a, Realmente vir pra Austrália e fazer uma especialização tá? a, Uma outra coisa bacana do TAFE O TAFE ele serve como Um link entre as escolas de inglês E as faculdades, por exemplo então, você que está me assistindo nesse momento e você vai pensar, pô, deote eu acho super legal fazer um TAFE, mas eu não falo nem o The Books on the Table, como é que eu vou fazer um curso desse, né? Então, algumas escolas que a gente trabalha, como a International House, a Viva College, a Chefston, várias escolas que a gente trabalha de inglês, eles têm um curso chamado Pathways, que são parceiros do TAFE. Então, se você faz um curso de inglês numa escola como a International House, ou a Viva College, ou a Chefston, qualquer uma dessas, você já faz o curso de inglês e eles já te indicam para o TAFE. Então, você não tem necessidade real de fazer um IELTS para poder entrar num curso desse. Então, é bacana que você siga um planejamento de pelo menos seis meses ou um ano, alguma coisa assim, em alguma das escolas de inglês que a gente trabalha, que trabalham com o TAFE, e aí vocês podem já fazer o TAFE depois do curso de inglês. E se você quiser fazer universidade também, ele funciona da mesma maneira que o Brasil. Então, você fazendo um TAFE, você elimina matérias da faculdade e por aí vai. E tem Várias faculdades conveniadas com o TAFE também. Então as aqui em Queensland, as principais, né? Eles têm a UQ, tem a QT, tem a, a CQ. Então tem muita faculdade conveniada bacana pra você que quer fazer um planejamento não só para vir fazer o inglês, mas para já ter um, um conhecimento profissional e técnico, e um reconhecimento disso aqui na Austrália. Então, se você está interessado, manda um e-mail para gente aqui embaixo, info.chooseintercambio.com, ou eu, ou Douglas, ou Aline, vamos atender vocês da melhor maneira possível. Tirar as suas dúvidas, o meu time está 100% preparado e pronto para poder ajudar vocês nessa questão do TAFE. Então, pode mandar bala, pode mandar pergunta, que o pessoal está aqui já pronto para poder ajudar vocês que querem vir fazer um estudo mais longo aqui na Austrália e com um foco maior também, beleza? Se tiver qualquer dúvida, manda um e-mail, manda aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, dá o like, ajuda bastante esse like que vocês dão aqui embaixo e se inscreve no canal, gente, se inscreve aí que a gente está quase chegando nos 20 mil inscritos e eu tô super contente de poder estar tá crescendo cada vez mais e ajudando cada vez mais brasileiros a vir aqui para a Austrália, mais para frente vão ter novidades também aqui no canal. É a... <tos> Tem algumas mudanças ocorrendo aí do, dos vícios 457 também, vou falar um pouco disso num outro vídeo, como migrar a Austrália, enfim, várias mudanças acontecendo com os vícios aqui na Austrália, isso vai interessar bastante vocês, então mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, então acompanha aqui no canal, se inscrevam e apertem o símbolozinho aqui, um, um belzinho que tem aqui do lado para vocês receberem as notificações de quando a gente subir vídeo também, beleza? Um beijo de ótimo para vocês e até o próximo vídeo, tchau!